Então aqui na primeira estação, o exercício de levantamento aqui. Ela joga a bola para cima e tenta fazer lá o alvo, né? Tenta acertar lá no alvo, lá. explorando mais o toque por cima. Boa, Letícia! Muito bom, isso aí. É a direção dos ombros, bem paralelos ao seu alvo. Força! Isso! Vocês podem chegar mais perto, tá? Isso! Vai de costas. Opa! Boa! Acertou os dois, hein? Tá pera, tá pera. Boa, Maria! Boa! Força! Isso! Boa! Força! Vamos lá! Exercício 2. Dá um torque pra bola do basquete. E a outra só responde de novo. Depois o kick... Sempre bola pra cima. Sempre bola pra cima. Sempre bola pra cima. Fica mais perto uma da outra pra não precisar fazer muito forte. Esse é o exercício 2. Isso, pra cima. Entra embaixo e levanta. Entra embaixo e levanta. Isso. Não deixa a bola passar. O exercício 3. Elas estão fazendo aqui a parte de preparação física, abdominal... É o squats e a flexão. Agora tá na vida do 12. Doze. Só 12, repetiçãozinho só. Já fizeram os três exercícios? Doze? Então descansa agora. Isso. Descansa e para o próximo. O exercício número quatro é o toque no alvo. Isso. É um exercício aqui de controle de bola controle de bola, isso aí, esse é o 4, controle de bola. Então, para o número 5, é o toque com a executora sentadinha, né? aqui nós vamos trabalhar mais os braços, Isso, cada 10 é reversa. E isso, na frente, isso, bola na mão, na frente. Isso, sempre na frente. Agora tá beleza. Ainda falta um minuto.